Se tem uma coisa que a gente pode falar sem medo é que o Virtual Boy é o maior fracasso no mundo dos games e disparado o maior fracasso da Nintendo. A Nintendo teve alguns insucessos como por exemplo o modem do Famicom, a Power Glove, a Super Scope, mas elas podem ser consideradas assim insucessos, não foram um fracasso total. Agora o Virtual Boy teve um investimento bem alto, teve pessoas muito importantes que saíram da empresa, no caso o Gunpei Okoy, uma das pessoas mais importantes da Nintendo desde o seu início. E foi um fiasco de vendas, principalmente porque ela não entregou o que ela se propõe, exatamente no nome, Virtual Boy, ela não tem nada de virtual. Inclusive eu fiz um vídeo com a história completa do Virtual Boy Desde o seu desenvolvimento até o seu fatídico fim Foi meu último vídeo, esse aqui que está nos cards Então se você quiser saber a história do Virtual Boy completa, vai lá ver o vídeo Esse vídeo aqui vai ser de unboxing Nós vamos abrir, ver, testar e jogar os jogos que eu tenho Então vamos lá, vamos ver qual que é a desse Virtual Boy se é esse fracasso todo mesmo aqui está o Virtual Boy em sua caixa a parte da frente da caixa o nome do Virtual Boy o modelo e o Nintendo vocês podem ver aqui também o aparelho vamos ver a parte de trás da caixa como que ela é a parte de trás tem aqui o Virtual Boy montado. No lado de cá, os componentes que compõem o Virtual Boy. Que está dentro dele, aqui dentro da caixa. Agora indo para as laterais. Na lateral, uma foto semelhante, bem parecida. Não é a mesma, mas do Virtual Boy montado. E somente aqui o logo da Nintendo no canto e o Virtual Boy. Na outra lateral aqui, ó, é a mesma coisa, é a mesma imagem. Na frente... Só escrito Virtual Boy em japonês O logo da Nintendo e o modelo Do outro lado também é igual Muito bem, hora de abrir a caixa e ver o que tem dentro dela Deixa eu ver se não tem mais nada dentro da caixa Ou tem um papelzinho aqui dentro da caixa Que papel Aí ó, a caixa está vazia Ela tem aqui um papel que é um cartão resposta. Aqui está o manual do Virtual Boy. Vamos mostrar ele para vocês. O manual do Virtual Boy que tem muitas informações, principalmente de saúde, né? Porque esse é um, um dos maiores problemas do Virtual Boy. Ele tem até uma uma trava, um pause automático a cada 15 minutos. É, que você está jogando, ele pausa automaticamente porque pode dar problemas de visão, enjoos e algumas coisas assim é, o maior problema do Virtual Boy, isso eu falo no, no vídeo que eu fiz sobre o Virtual Boy é que o Virtual Boy ele tem duas lentes, né se vocês quando, você, quando eu colocar o aparelho para funcionar, vocês vão ver isso. São duas lentes independentes, são duas telinhas independentes uma da outra. E essas telinhas independentes uma da outra que formam esse efeito pseudo 3D. E o Virtual Boy, ele não é. não tem nada de 3D, não. Ele. Em razão dessas duas imagens serem diferentes do lado esquerdo e do lado direito, elas formam esse. Como eu direi. Esse efeito Mas que seria um defeito né? E aí buga o cérebro Porque as duas imagens tem que estar bem sincronizadas E elas não, não, não É impossível né? duas imagens separadas Estarem sincronizadas igualmente ah, Alguma coisa boa É que ele utiliza Apenas seis pilhas pequenas Olha, O manual tá, nem foi utilizado Essa parte de anotações É bem difícil acontecer isso Todas as precauções Que você deve ter com o aparelho e o manual está aqui. O manual está amassado porque eu abri junto com vocês aqui para não perder este momento. Está aqui ó, o manual do Virtual Boy. Tem outro, não sei se é outro cartão resposta, mas é também ó, algo dos correios daqui. Um preenchimento de nome, endereço, algumas coisas assim. Esse aqui é o fatídico panfleto falando dos perigos do Virtual Boy. Aqui vocês veem que tem falando sobre os cuidados que se deve ter para não ter enjoos e tal deste aparelho. É algo que que ficou característico, né, do Virtual Boy. E olha que vem dois, em Dois. Eles são Deixa eu ver aqui, são são idênticos. São idênticos. Olha, ele veio dois no caso de, de você não ter dúvidas Veio dois falando dos problemas de saúde dele Agora vamos para o aparelho em si Então, agora esses papéis já não são tão importantes mais Aqui está o Virtual Boy em si O controle, esse é o controle do Virtual Boy Aqui vão as pilhas. Né? Deixa eu até colocar já aqui para vocês. As pilhas vão aqui em cima, vão no controle mesmo, e essa é a única alimentação de energia que o aparelho tem. Você simplesmente abre aqui e tem um espaço para seis pilhas. Você coloca primeiro a parte positiva, são três pilhas com a parte positiva virada para cima e três pilhas com a parte positiva virada para baixo ficando nesse formato assim e você fecha Vou ver se está tudo certo aqui e você fecha assim para a gente poder testar aqui o botão de liga e desliga do aparelho select start o famoso D-pad inventado por e Okoye o botão B e A, e aqui tem outro direcional. Controle até bem anatômico, bem fácil de utilizar, não, não é um dos piores. Ele tem o um cabo curtinho, né? tanto é que ele, ele não pode ser muito longo, evidentemente, porque o controle e o aparelhinho tem que ficar próximos. A entrada é muito parecida com a que vai no NES Talvez seja um pouco diferente, mas aparentemente é a mesma. Aqui nós temos o Virtual Boy. Virtual Boy que está em condições muito boas. Aqui onde você regula a abertura, o foco. Aqui que você coloca os cartuchos. Muita gente perguntando onde que colocava os cartuchos. Os cartuchos são colocados aqui na parte da frente. É, opa desculpe Vou colocar certinho aqui para vocês verem o cartucho coloca aqui na parte da frente o controle vai aqui ó nessa entrada e está aqui o virtual boy aqui o suporte dele você abre ele assim ó o suporte do virtual boy algo que as pessoas sem ter muita dificuldade É de colocar o Virtual Boy nesse suporte Eu confesso para vocês que eu também tive Uma certa dificuldade Porque você tem que abrir Aqui ó E colocar Ele nesse encaixe certinho aqui E não é fácil mesmo Você encontrar porque ele tem que casar Com, com dois buracos Aqui Aí ele está perfeito Agora E aí encaixando Aqui nessa borboleta e tá aqui o Virtual Boy Nós vamos testar ele Vou mostrar para vocês daqui a pouco Vou colocar aqui o jogo Mario Tennis Pra gente ver Você vê que ele tem essa proteção Vou tirar para poder encaixar ó. Essa proteçãozinha tá tirada A gente coloca ele Nessa posição Aqui dentro do Virtual Boy Aqui a gente tem a abertura Da do, do, Da lente né e também aqui a gente tem o foco colocar aqui Não sei se vai dar para ver perfeitamente Tentarei colocar o melhor jeito possível O modo de ligar é aqui no controle ó. O controle tem essa chavinha de liga e desliga Vamos ligar Aí tá funcionando Vou tentar focalizar aqui mas não garanto para vocês que algo dê certo É o melhor que eu consegui Esse aqui é o temporizador Que eu falei pra vocês que a cada 15 minutos Ele pede para você dar uma pausa Eu peço desculpas, mas é o melhor modo que eu consegui Mostrar para vocês isso, perdi e eu tô vendo pela lente da câmera, então vocês imaginam que eu tô vendo bem pequenininho mesmo. Ah, é um, muito difícil jogar isso aqui é, Eu lembro também que o Mario Tennis é, A primeira aparição do Mario Tennis mesmo O primeiro jogo Mario Tennis Surgiu aqui No Virtual Boy Então o Virtual Boy também tem a sua Parcela de... Oh, caramba Não sei nem como sacar. É a primeira vez que eu tô sacando, inclusive Que beleza nossa, não tô conseguindo enxergar nada direito com essa telinha pequenininha. Que terrível, que terrível! Mas deu aí para vocês verem o Virtual Boy filmado do Virtual Boy na câmera e eu estou jogando pela câmera com um delay estupendo. Tá aí para vocês, Virtual Boy funcionando. Deixa eu dar um um zoom ao contrário aqui, afastar um pouquinho para vocês verem porque eu estava focalizando de uma lente só por isso que vocês não iam conseguir nem ver o efeito 3D porque precisam das duas lentes aí, vocês conseguem ver melhor assim, tá vendo? tá aí, Virtual Boy para vocês Red Alarm, Head Alarm é um shooter em que você pilota uma nave e é no estilo After Banner, mas do jeito Virtual Boy, meio que vetorial também eu acho bem confuso de jogar, pra falar a verdade Virtual League Baseball Virtual League é um jogo de beisebol bem comum Aliás, falar pra vocês Os 22 jogos do Virtual Boy São bem genéricos, pra falar a verdade Vieram dois Bomberman Mas que de Bomberman não tem quase nada Tá mais pra Tetris misturado com Puyo Puyo Do que Bomberman Falou em Tetris, veio um Tetris também. Vertical Force. Vertical Force é um shumamp vertical até competente. Mas que só ter vermelho e preto confunde demais a jogatina. Galacti Pinball. Galacti Pinball, vou falar para vocês, eu passei mal. E eu acho que nem era tanto pelo game. Mas acho que foi porque foi o último jogo que eu testei. Já tava mais de 40 minutos com aquilo no olho. E vou falar a verdade para vocês. Realmente, se você joga muito Virtual Boy, você se sente enjoado. E para finalizar, o jogo mais comum do Virtual Boy. O Mario Tennis. Que também é considerado por muita gente como o melhor jogo do Virtual Boy. Os cartuchos do Virtual Boy vêm com essa proteção aqui embaixo. Ó, que você pode tirar para você jogar. Infelizmente, eu não tenho nenhum jogo de Virtual Boy na caixa para mostrar para vocês. E olha só o que eu não faço por vocês, hein? Realmente eu joguei 40 minutos de Virtual Boy E vou falar para vocês, não sei se é psicológico ou algo parecido Mas realmente eu não tô 100% Estou me sentindo um pouquinho enjoado E quando eu estava no último jogo, Galaxy Pinball, para testar Realmente me deu uma sensação meio ruim Mas eu quero saber de você Quais as suas experiências com Virtual Boy? Já conhecia? Já jogou? Me fala aí nos comentários. E eu lembro você que eu postei um vídeo com a história completa do Virtual Boy. Tá aí nos cards, não perde não, que é o vídeo mais completo sobre esse aparelho que você vai encontrar no YouTube. E não se esquece, me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba Eu sou o Isui, passando um pouquinho mal, agradeço a você que viu o vídeo até aqui e até mais.